Para você que gosta de jogar no computador, como eu, a gente veio aqui na Hyper falar com o Paulo, que é diretor executivo, que vai mostrar um pouquinho dos lançamentos desse ano. Bom, obrigado pelo, pelo espaço, esse é o nosso sétimo ano de BGS e para esse ano nós trouxemos aqui no nosso stand quatro novos produtos, quatro novos lançamentos. Dois da linha de periféricos e dois da linha de armazenamento. Da linha de periférico, a gente trouxe o nosso primeiro headset intra-auricular, é o Cloud Earbuds. É um headset que tem uma, uma tecnologia patenteada pela HyperX, na, aqui no silicone, onde as, a, a, a, o silicone ele se adapta cada vez melhor dentro do seu ouvido, fazendo com que o gamer tenha mais conforto quanto mais joga tem mais conforto ele também vem com um driver de 13 milímetros né? então o áudio dele é super super legal além disso ele tem aqui no cabo ele tem um microfone embutido então se você precisar fazer um chat dentro do game ou até mesmo atender uma ligação celular consegue fazer com esse com esse fone e como é um fone mobile, né, foi um fone pensado para jogadores de videogame mobile, como Nintendo Switch, entre outros, ele também vem com um casezinho para transporte. Então, se você vai viajar, vai para outro lugar, você pode levar ele aqui dentro. O segundo produto da linha de periféricos que a gente trouxe para o lançamento aqui é o nosso teclado Alloy FPS RGB. Né, o, a gente lançou lá atrás, um ano e pouco atrás, o Alloy FPS, que foi um super sucesso tanto de, de vendas como de aceitação do público e a galera tava pedindo bastante que a gente lançasse esse essa mesma versão rgb então a gente está lançando aqui na bgs essa versão rgb com algumas características é, esse teclado ele tem um, um uma tecnologia que a gente chama de pin light onde o led fica fora não fica embaixo da da suíte então ele proporciona muito mais brilho nas teclas Além de ser, além de poder ser todo customizado, né, usando o nosso o nosso software n que é o software que a gente usa para todos os nossos produtos RGB, e ele usa até as suites uh, Keo Silver, que são uma suites muito mais rápidas, né, e muito mais leve. E na linha de armazenamento, nós temos dois produtos, como eu falei para vocês, a gente trouxe dois novos SSDs, o HyperX Fury RGB. Então, para quem quer, obviamente, ter performance no PC, precisa usar um SSD. E esse SSD é super, super legal. Ele vai de 240 a 960 GB. E a gente está lançando aqui o nosso primeiro SSD externo, o HyperX Savage EXO. Que é um SSD pensado para jogos de console. Então, você pode usar ele tanto no Xbox como no Play 4. Você pode gravar o seu jogo aqui dentro, seu profile. Para onde você vai, você também consegue levar. Ele também, por ter porta USB e porta tipo C, você também consegue usá-lo tanto no Mac quanto no PC. E a vantagem é que você consegue fazer, é trabalhar diretamente nele. Então, se você precisar fazer uma edição de vídeo ou alguma outra coisa, você pode fazer diretamente nele. Não precisa transportar o arquivo para dentro do computador. Legal. Então, esse ano a gente trouxe é, equipamentos para todos os tipos de gamers, então. E aqui na BGS, o que, é que tem no estande para quem veio passear aqui e conhecer? Então, esse ano a gente... A gente está trazendo, como já é de costume, bastante experimentação né, dos nossos produtos. Nós temos aqui mais de 40 máquinas para free play. temos uma área dedicada a console. Né? A gente começou é, focado bastante no PC Game e um pouco mais de um ano a gente começou a lançar produtos para console, então é uma tendência que a gente também amplia essa categoria de console, como é uma tendência também a gente ampliar a nossa categoria de teclado e de mouse também. Uh, dentro do nosso stand também temos algumas ativações de VR, né, que o público aí que vier para a BGS vai poder conferir. E no palco trouxemos bastante, muitas atrações bastante legais aí dos influencers, nossos times que a gente patrocina, então, assim, tá bem movimentado o nosso stand. É verdade, a gente tava chegando aqui fora, tá tendo dois influencers que estão ali no palco agora e tá difícil de andar aqui. Com certeza, eles. Os influencers têm um, uma característica de ter muito seguidor, obviamente, então trazem muito público, né? que querem conhecer, que querem estar de perto aí com os seus ídolos, e isso, isso faz com que o stand fique bastante cheio. Voltando aqui para os lançamentos, quando que a gente consegue encontrar eles no mercado? Todos os quatro já, já estão disponíveis aqui no mercado, para quem vier para a BGS pode comprar aqui, nós temos uma loja aqui dentro do stand onde a gente está vendendo todo, todos os nossos produtos aqui nessa loja. Os produtos chegam até 40% de desconto. Então, esses preços são só para quem comprar aqui na BGS. É, além disso, eles todos os quatro lançamentos estão disponíveis nas nossas lojas oficiais. Então, nossos parceiros oficiais já, já têm todos esses, é, esses produtos disponíveis para venda no Brasil. Okay. Então, agora a gente vai lá dar uma conferida em todos os equipamentos para ver o que, é que a gente leva para casa para jogar, né? Com certeza. Está à disposição de vocês, está à disposição de todo o público que vier para a BGS, quiser passar aqui no nosso stand, conferir, experimentar nossos produtos. Todos os produtos estão abertos para degustação. E essa é uma característica nossa, é aproximar cada vez mais a nossa marca do nosso fã.